Não deixe de conferir o meu curso de migração para Linux, que está com mais de uma hora de aula de BTRFS, e o um mini curso de atributos no Linux, onde você vai aprender a explorar mais recursos nos sistemas de arquivos. Links na descrição desse vídeo. Beleza, cambada. Seguinte. Bom, vamos para a terceira parte do nosso vídeo, sobre BTRFS versus ZFS ou vice-versa, tanto faz. No primeiro, eu debati quais recursos os dois possuem que são equivalentes. No segundo, eu debati quais recursos os IFS possuem que são melhores do que o BTRFS. Agora vai ser ao contrário, beleza? Primeiro recurso, a questão de ser Btree e Copy-on-Write. Porque sistemas de arquivos Copy-on-Write são incompatíveis com Btree. Então, assim, e vice-versa. Por exemplo, o XFS e o FS, eles são Bplus-Tree mas não só um copy-on-write. O EXT4, ele é B3 e também não é copy-on-write. O Hammer do Dragonfly BSD, ele era B3, mas não era copy-on-write. Já no Hammer 2, ele era copy-on-write, mas não era B3. Ou seja, ou você tem um recurso ou você tem outro. Uh, você tem que sacrificar um para ter outro, você não tem como ter os dois. No caso do BTRFS, ele tem tanto recurso B3 e copy-on-write. Os EFS no caso eles só trabalha com copy and write. E os blocos deles são blocos tradicionais. Já o BTRFS não já consegue trabalhar com as duas coisas, inclusive graças aos algoritmos escritos por um cara da IBM, então acho que a gente chama O Had Rode. E graças a isso o BTRFS pode trabalhar com os dois recursos. Já o fs também hoje em dia trabalha com tanto o Btree como Copy on Writes, mas isso também depois de já ter existido o Btrfs, então se torna muito mais fácil. Ainda bem, né? Então outros talvez vão incorporando aos poucos. Já ouvi falar de alguma coisa aí do XFS começar a trabalhar com Copy on Writes. É alguma coisa que eu ouvi, não é nada de certeza, beleza? Segunda característica do Btrfs, ele trabalha com Extents, o... O ZFS ele também trabalha só com blocos tradicionais, enquanto que o BTRFS possui recurso de extents que eu explico no meu curso de migração para Linux. O Extend seria para poder trabalhar com realocamento de blocos, né? alocamento e realocamento de blocos, e isso evitar fragmentação do sistema de arquivos. Pois é, para quem acha né, que sair espalhando boato de que ah, o BTRFS fragmenta, eu comecei faz... explicando isso no meu vídeo sobre a questão de fragmentar o sistema de arquivos no Linux, e a galera, quando ficou sabendo que sistema de arquivos copy and write fragmenta, e aí já se escandalizaram, outros se jogaram no chão, se debateram, espernearam, outros quase entraram no trabalho de parto. Gente, qualquer sistema de arquivos fragmenta. É por isso que incorpora recursos para evitar fragmentação ou ferramentas para desfragmentar. Que é uma outra característica, seria o terceiro ponto, que é uma falha muito grande nos EFS. Se vocês forem pesquisar em ferramentas de busca aí, uh, no Google, Bing, DuckDuckGo, se vocês pesquisarem sobre ZFS e fragmentação, vocês vão ver que é um ponto muito fraco no ZFS, a questão de fragmentação, muita gente reclama disso. E fora a questão de uh, como é feito para desfragmentar o sistema de arquivos. A solução que a galera dá, arruma outro dispositivo de armazenamento, move os arquivos para esse dispositivo e depois volta para o normal. Até funciona a questão é a seguinte, que essa é a única solução que ele emprega, enquanto que o BTRFS emprega já ferramentas para desfragmentar tanto manualmente quanto online, ou seja, de forma automática. E aproveitando para os que chocam com isso, né, o BTRFS possui ferramentas para desfragmentar, que eu disse no meu vídeo que ele possui ferramentas que Permite desfragmentar de forma mais rápida e inteligente do que o NTFS. O pessoal saiu falando que eu disse que o BTFS fragmenta mais que o NTFS. Gente, bom, então voltando. Para quem se escandaliza com o BTFS possuir ferramentas para desfragmentação, então aqui vai uma dica. O XT4 possui uma ferramenta chamada E4DFrag, que é exatamente para desfragmentar o x 4 Pois é, para quem se jogou com isso, se afogaram no Raso, né? Quarta característica que eu acho o BTRFS melhor do que o ZFS. A terceira foi exatamente essa de desfragmentação, tá? A segunda é a questão de evitar a fragmentação com o Extend, e a terceira a ferramenta de desfragmentação. A quarta seria a questão do consumo de RAM. Eu já escrevi artigo no meu blog, que eu falei que na verdade assim, eu traduzi o artigo onde mostra que o ZFS ele consome muita RAM o pessoal já foi lá xingar e tal, gente, eu traduzi o artigo, não tem que ficar vindo xingar por isso, tanto é que se você for analisar essa imagem aqui, você se lembra quando eu falei que nessa imagem onde o ZFS possui ferramentas similares ao Btrfs e um pouco mais? Pois é, nessa mesma imagem, nesse slide do Google, mostra essa informação aqui, que o ZFS é faminto por RAM, tanto é que mostra aqui que para você usar o ZFS, você tem que utilizar aí uns 16GB de RAM, sendo 8 só dado para o ZFS. O BTRFS já não tem esse problema né, de alto consumo de RAM. Assim. Eu já fiz vídeo mostrando lá assim o um, Linux, no caso era o Debian na época, sem interface gráfica, só com 100MB de RAM. E com interface gráfica vai com LXQT com 300MB de RAM. E eu estava usando o BTRFS isso não é um problema muito grande. Isso a gente vê, quem utiliza, por exemplo, FreeNAS hoje é o TrueNess, né? mudou, todo mundo fala que assim, você tem que utilizar aí uns 8GB de RAM para utilizar o FreeNAS e o TrueNess. Então nesse ponto eu acho o BTRFS também muito melhor que o ZFS. Quinta característica, a questão de deduplicação, eu já falei isso no primeiro vídeo e eu acho isso muito melhor no BTRFS do que no ZFS. No segundo também eu falei do recurso IOCTL que ficou disponível no VFS tá? era do BTRFS, foi para o VFS permitindo outros sistemas de arquivos também trabalhar com deduplicação o XFS já incorpora isso, você pode então é, trabalhar com deduplicação do XFS para o BTRFS e tem a questão de reflink que é uma característica que foi inspirada no CFS2 que foi parar no BTRFS, eu acho então na parte de deduplicação o BTRFS muito melhor que o ZFS. Sexta característica é a questão do resize, né, você trabalhar com o aumento de volume e a redução de volume. Eu comecei ouvindo isso em 2012, a questão de shrink, né, você reduziu, é, diminuiu o tamanho do volume, é, e eu já falava que o ZFS não tinha isso. Eu não sei hoje se alguém sabe me fala se assim, incorporaram essa característica no ZFS, mas... Até onde eu sei, no BTRFS você pode aumentar o volume e diminuir de forma muito fácil e no ZFS não. E então eu considero essa característica melhor no BTRFS do que no ZFS. E sétima e última característica, a questão do de desempenho. Naquela tese de bacharelado que eu havia mencionado, se vocês analisarem ele, até menciona lá bem no início, mas vocês podem ler ele todo que assim é, os ZFS possuem desempenho... É, Pior do que o do BTFS, é mencionado dessa forma. e Se vocês forem analisar, eles foram comparando o RAID e tal, depois o outro RAID com ah, o BTFS com tal recurso, e depois sem tal recurso. E foram, ele foi fazendo vários, vários, vários testes. Na conclusão que eu chego que o BTFS realmente possui o um desempenho melhor do que o ZFS. Eu vi é, vários benchmarks, eu vejo benchmarks sobre o BTFS desde 2009. Eu vi o BTFS possuir o um desempenho menor que o XT4 e depois o jogo virar. Eu já fiz benchmark de sistema de arquivos, em 2018 eu fiz um, acho que foi em 2018, e desempenho do PTRFS é incrível, detalhe né, ele já vem com copy on write ativado, com questão de checksum ativado, com todos esses recursos e ainda tendo um desempenho melhor do que qualquer um, mas vale mencionar né, assim, isso depende do kernel, talvez assim, ah, o Kern 4.7, o ZFS melhor, no 5.9 o BTRFS melhor, no 5.1 o XC4 melhor. Tem essa questão também, tá? É uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Moral da história, galera, que assim... Honestamente, eu acho o BTRFS hoje muito melhor que o ZFS. O ZFS possui características onde ele é melhor, lógico, mas assim... O BTRFS possui características, muito mais características, onde ele é melhor do que o ZFS. É, ao meu ver, a questão eu acho assim, mais fácil. Ah, o, mas o ZFS é 128 bits. Eu acho mais fácil em, é, incorporar esse tipo de característica no BTRFS do que as características do BTRFS nos ZFS. Ah, a questão dele é 128 bits, gente. É fácil você ver isso na história. porte de... Por exemplo, de 16 para 32 bits, de 32 bits para 64 bits. E entra nessa questão. Eu não sei a complexidade do, para poder portar o BTRFS de 64 bits para 128 Mas é possível. Se essa questão é a questão do volume de armazenamento, de portar ele para 128 bits. Eu acho isso mais fácil do que todos os outros recursos que o BTRFS tem e o ZFS não. O que vai complicar um pouco o que eu vejo é a questão da criptografia, né? Assim, é uma característica bem única ali do ZFS, sabe? Que faz todo o diferencial. Mas eu espero que, volto a repetir na questão da Muscle, já estão incorporando características inspiradas no OpenBSD, eu acho isso uma maravilha. Então é isso. Volto a repetir, tá? Vou finalizar por aqui, mas volto a repetir. Eu estou deixando uns links aqui, se você quiser saber mais sobre o BTRFS, tem minha playlist no canal, tem um link aqui no blog onde você vai encontrar muita coisa sobre o btrfs, tem o meu curso de migração para linux onde tem uma hora de aula sobre o btrfs, tem o meu mini curso de atributos no linux, na verdade esse vai abrangir sistema de arquivos de modo geral. E agora quiser saber sobre os efs, tem a playlist aqui que foi ministrada pelo Air tá inclusive inspirado nesse livro e o link desse livro também na descrição, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado se gostava, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Tem alguma característica que você acha o BTRFS melhor que o ZFS? Deixa na descrição desse vídeo, quer dizer, nos comentários desse vídeo. E sem coisa de fanboy, tá? Mas tem que ser assim, característica realmente, sem coisa de fanboy. E é isso, não esqueça de conferir os meus cursos estão na Udemy, beleza? Forte abraço e falou!